Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Gêmeos. Mas antes, um recadinho. Como não podemos estar juntos durante esses dias, hoje eu vou trazer uma leitura mais profunda, um pouquinho mais demorada. Fica comigo até o final e vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de gêmeos, qual mensagem precisa ser transmitida. E lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos da semana retrasada. Então vamos lá. Opa! Desprendimento, gêmeos. E vamos complementar com esse outro tarot. Eu vou deixar mais para cá, porque vamos tirar bastante cartinhas hoje. Então vamos lá. Vamos saber qual mensagem complementa com essa carta do desprendimento. Então, vamos lá. E eu já vou deixar por aqui, porque ao longo da leitura, vou trazer mais cartinhas para vocês. Gêmeos, nesse momento, você pode estar passando por momentos de receber muita opinião dos outros, seja opiniões boas ou ruins. E isso gera uma dependência, porque você vai se esvaziando e esperando por mais opiniões. E quando não as tem, você se sente mal. É necessário aqui avaliar a situação, de modo que haja um desprendimento do tipo... O que falam de mim é verdade? Então vou pegar para mim e lapidar em meu benefício. Ah, não é verdade? É apenas julgamentos que não condiz com a minha alma? Então vou jogar fora essa opinião. Porque eu me conheço ao ponto de não permitir que o outro jogue as coisas dele em mim. Entende? Buscando seu autoconhecimento, você se preenche, não dando espaço para o outro. Ter esse desprendimento do que vem de fora, acreditando que a justiça divina está no comando e que isso é só uma fase, que está em constante transformação. É como se você estivesse passando por mudanças que as pessoas não entendem e te julgam. Deixe a sua verdade prevalecer, mantendo o equilíbrio emocional de que essa fase é passageira. E para subir um degrau, antes é preciso passar por essa transformação. E esvaziar essas emoções que não são suas, mantendo a fé na vida que te protege o tempo todo. Para que, enquanto estiver nessa fase transformadora, você consiga observar mais, sem se envolver emocionalmente com o que falam de você. É o momento para deixar a sua mudança e o seu exemplo falar por si só. As pessoas vão ver os resultados. Talvez agora elas não compreendem o seu casulo. Mas... Vão ver o seu bater de asas alçando voos altos. Porque essa maturidade, compreensão de quem se voltou para a luz em busca de conexão que vai permitir essa colheita. colheita de prosperidade, colheita da gratidão que você sente por essa oportunidade de se transformar. Você sabe tudo o que você enfrentou, sabe o que a sua alma precisa e onde você quer chegar. Então, por que ainda se prende a julgamentos? Esperando que uma dessas opiniões seja um elogio? Você não está apenas nutrindo o seu corpo, está nutrindo a sua alma eterna, dando saltos evolutivos muito maiores do que as pessoas possam entender. Então, continua seguindo a sua intuição em busca desses conhecimentos novos que te agregam muito. E vai trazer pessoas na mesma vibração. Você não está sozinho ou sozinha nessa caminhada. Tem muitas outras pessoas expandindo também, entrando na mesma sintonia que você, como um time grande, em benefício maior, universal. Não se deixa levar pela sensação de arrependimento de que só está perdendo ou ganhando pouco. Porque ainda tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, infinitas possibilidades, recomeços, transbordando o seu ser com muito amor e felicidade. São manifestações vindo através da sua permissão, em se permitir... Passar pelo processo e receber mais da vida a longo prazo. Hum, vamos trazer também mais cartinhas. Mantenha a calma, equilibrando as suas emoções para se sentir bem e conseguir colocar foco total na sua felicidade de modo harmônico, construindo seu império do jeito certo, sem se perder pelo que vem de fora, analisando onde coloca sua energia se é se envolvendo com intrigas ou com seu sucesso. E com a sua felicidade completa em todas as áreas e até em outras dimensões. Saindo do superficial, de ter que mostrar que está tudo bem quando não está, se prendendo ao manual que os outros te dão. De ter que seguir o que os outros seguem, escondendo a sua dor e pagando o preço de escolhas que não são suas. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Então vamos lá.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 Até o próximo vídeo e gratidão!